Oi gente, esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Sapato pelo Mundo, e nós vamos embarcar depois de três anos aqui na Dinamarca, nós estamos indo pro Brasil. Então tá indo eu, o Isaac que tá aqui, todo encolhidinho, é, dormindo, a minha mãe e o Simon, minha mãe veio pro parto, tudo, e agora a gente tá voltando junto com ela. Estão ali, ó, dá tchau! Tchau, tchau, tchau, Simon! E nós estamos embarcando daqui a pouco para o Brasil. A gente já passou pelo check-in, já passou ali pela imigração, pela... por tudo, né? Pelo passaporte ali, deu tudo certo e agora nós vamos embarcar aqui daqui a pouco no avião. E eu vou contando como foi a viagem para vocês, espero conseguir contar, mostrar. E como é viajar com um nenenzinho de 20, eu até perdi as contas. 25 dias, eu acho, é e aí vou mostrando para vocês como foi o voo e se deu tudo certo. Espero que dê. Tá bom, é isso. Oi, gente. O primeiro voo foi tudo bem. Deu tudo certo com o Isaac, ele dormiu o voo inteiro e foi só uma horinha, claro. E a gente tá aqui na Holanda esperando o próximo voo para o Brasil. Então vai ser um avião maior e agora acho que 11 ou 12 horas de voo. Neném tá mamando e a gente ainda tem duas horas aqui de espera. Então vamos ver como vai ser no voo maior e eu vou mostrando tudo pra vocês. O Simon pode mostrar logo que a gente embarcou no voo da Holanda para o Brasil, acabou aí, é, a gente não conseguiu gravar muito bem tudo porque a gente estava cheio de mala, com neném, e aí deu aquela baguncinha básica, né, quando você tem criança pequena mas é, eu consegui fazer alguns filminhos mostrando um pouco de como foi a viagem, que o neném estava super tranquilo na viagem. Quando o avião decola, o neném tem que estar tá no colo, né? Ou no meu, ou no do, do, do Simon. E ele estava no meu colo e precisa amarrar o cinto junto com o meu cinto, amarra o cinto junto com o neném. Depois disso, você pode sim soltar é, o neném, mas o voo foi só de uma horinha, então ele dormiu e ficou ali amarradinho em mim, ficou super tranquilo, deu tudo certo. Nem precisou, eu nem precisei da mamar nesse tempo, né, porque ele dormiu bastante. Entramos no segundo voo, o segundo voo era um voo mais longo, de 11 horas e 30 minutos, então a gente tinha aí um grande percurso pela frente. Fiquei preocupada se o neném ia chorar, se ia atrapalhar o voo, mas realmente... Porque o neném também era bem novinho, foi super tranquilo viajar com ele. Então, ele dormiu o voo inteiro. E o que ajudou foi que nós pedimos um, uma caminha pro neném. Nós pedimos, é, na companhia mesmo, nós ligamos alguns dias antes e pedimos a caminha que fica né, o nenenzinho ali dormindo, então essa caminha ajuda muito a gente não precisar ficar com o neném o tempo todo no colo. Então se o neném é pequeno, acho, acho que mais novo aí que um aninho, ele cabe nessa caminha, você liga lá na companhia e fala o que você, você quer, e eles vão tentar, se tiver né a vaga ali, eles vão é, dar essa caminha para você. E essa caminha ajudou realmente, tô mostrando aí no vídeo ela ele, Você deita o neném, prende ele ali bonitinho e ele dorme tranquilamente É muito bom você colocar uma, uma roupinha mais quentinha no neném Porque é frio, né? Então eu botei um macacãozinho mais quentinho nele Coloquei um chapéuzinho nele pra ele dormir quentinho E a gente também tinha ali o edredom dele, então é, ele ficou super bem ah, nós conseguimos comer, nós conseguimos dormir... O Simon conseguiu assistir filme... Eu não quis muito, eu queria mesmo é dormir... Porque eu estava muito cansada... Então é, foi tranquilo para nós... Não precisei amamentar na decolagem nenhuma vez... Porque ele estava dormindo também... Mas algumas vezes no voo eu dei de mamar sim... E também é, no próprio avião tem trocador dentro do banheiro... É, são coisas simples e fáceis de fazer ali... Você leva o neném e troca ele ali no trocador, que foi tranquilo também, como vocês podem ver aí na, no vídeo, né, eu mostrando. O neném ficou bem trocadinho. É, você pode também trocar o neném ali no banco, ou talvez tem gente que troca até no chão do avião, porque tem um espaço ali na frente por causa da caminha, então tem um espaço bom ali para você também ter o neném, mas eu achei bem melhor ir lá no banheiro e trocar o neném no trocador, todas as vezes que ele fez cocô e xixi. Só tem essa parte de ter que levantar toda hora, pegar o neném, mas faz parte, né? Então, é, é, as necessidades da vida. Se a gente tivesse que no banheiro, a gente também teria que levantar aí. Então foi super tranquilo isso também. Outra coisa que é muito importante é você ter bastante fralda, bastante troca de roupa, né, pra se alguma coisa acontecer, por exemplo, a roupa do neném molhou, então vazou o xixi, então é bom você sempre ter uma troca aí de roupa, mais troca de roupas do que o normal, né, é, num voo tão longo assim. É, o neném chorou mais pro finalzinho do voo, ele começou a chorar e eu não consegui filmar é, tudo dentro do voo e nem a chegada no Brasil, mas ele chorou um pouco no final do voo ali, uma hora antes de chegar, foi a hora que ele chorou e, e foi mais difícil ali de conter ele, mas foi também tranquilo, não foi por muito tempo, eu consegui embalar algumas vezes e fazer ele parar um pouquinho de chorar, mas não foi algo que durou o voo inteiro. Se você só dá de mamar, não precisa levar leite, né, essas coisas assim, mas se você dá leite na mamadeira aí você precisa levar tudo com você e eu sei que eles podem esquentar a mamadeira do neném dentro do avião então é algo que você só pedir que eles vão esquentar a mamadeira vão esquentar a água o que precisar aí pra você dar de mamar pro seu neném. Ah, uma coisa muito importante é que é, nós, né, como estamos com bebê, com criança pequena, nós podemos entrar antes no avião, então isso ajuda muito você a pegar todas as suas coisas, o neném e tudo, e entrar no voo e se organizar lá, já é uma grande ajuda, assim, foi uma grande ajuda pra mim. Tem gente que já prefere entrar por último pra não ter o estresse de estar com criança. Mas como o Isaac era bem pequenininho e e ele estava só dormindo, foi super tranquilo entrar antes no voo para a gente se organizar, sentar, saber onde pôr as nossas coisas até mesmo ter espaço para pôr as nossas coisas porque depois o voo vai ficando cheio e às vezes não consegue nem achar lugar então assim, foi algo que foi muito bom ter entrado antes então já fica atento nisso se você é um dos que vai viajar agora com criança pequena é uma escolha sua, como pais, né, de viajar com uma criança pequena num voo longo, ou curto, ou sei lá, é a sua escolha. E você também tem que ver como que é o seu bebê, né? Tudo bem que o meu bebê era bem pequenininho e alguns choram muito, alguns não, que é o caso do meu. Então, no meu caso, na minha experiência, foi algo que deu super certo. Mas se o seu bebê chora mais, já esteja preparado para, né, o mamar, o peito, ou até mesmo um leite extra aí, se você tiver algum problema na amamentação, então é bom você estar tá preparado para isso. E vai ajudar o seu voo a não ser tão conturbado é, com criança pequena. Nesse caso, essa dica é para criança recém-nascida. Esse vídeo foi uma experiência minha com recém-nascido. E cada idade vai mudando e cada criança é de um jeito. Então, você tem que aí saber lidar. É, com o seu neném, com o que vai acontecer e também ficar preparado para tudo, né? Nós estamos super felizes de estar aqui no Brasil, quero muito mostrar o vídeo, né, pra vocês o nosso tempo aqui, é, tá corrido, é difícil às vezes fazer as coisas com o neném, mas espero conseguir mostrar ainda, é, estando aqui no Brasil, um pouco do nosso tempo aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, não esquece de se inscrever no canal, e se você não viu os outros vídeos, assiste o vídeo anterior de como foi também meu parto. E é, é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!